Atletas mais experientes, mais envolvidos com provas, chega nesse momento de final de ano, começa a pensar o calendário do ano seguinte de uma forma geral, né? Do começo ao final do ano. Esse seria o horizonte, a dica de horizonte mais interessante que você coloca para as pessoas pensarem um ano à frente, mais ou menos, em termos de próximos objetivos? Sim, é sempre bom você pensar a longo prazo. Né? Você tem um objetivo maior a ser alcançado. É quase que como você tem que buscar um propósito na vida. Que é um objetivo a longo prazo que você quer alcançar. Para que todo o sofrimento, todo aquele momento que você passe, não é por conta disso ali na frente. Uhum. Então você tem um planejamento de um ano, que para muitos é um mundo, é uma coisa inimaginável, não sei o que, que vai acontecer amanhã, eu vou planejar um ano. Cara, é bom que você tenha um horizonte, eu quero ir naquele rumo. É uma visão, né? É uma visão, para aquele lado ali, pô, eu quero correr mais rápido, eu quero correr mais longe, eu quero correr mais rápido, mais longe, eu quero experimentar a corrida em trilha. Uhum. Então você tendo esse horizonte, você começa a sua preparação para como vai realizar isso, o que você vai realizar. Pô, precisa ser necessariamente no final do ano? Não. Se você quiser planejar de agosto a agosto, planeja de agosto a agosto. Mas é que normalmente Réveillon, nossa, nossa sociedade como é... As próprias provas diminuem. Tudo, diminui, tudo né? se renova no dia 1 de janeiro. É. Todas as planilhas de treino, todas as dietas começam na segunda-feira também, né? Então são coisas, você pode variar isso, cada um tem o seu tempo. Mas é interessante você pensar a longo prazo para você ver como que seu corpo vai se comportando, para você atingindo, para você dar prazo, que é muito importante dentro do planejamento você ter uma noção sobre o desafio que você vai aplicar, que você quer atingir, e quem você é, né? Como que tá o seu estado hoje? Para ver se também esse plano que você tá traçando é real ou irreal. Sim. Se você consegue realmente atingir isso ou não dá. Porque não basta dentro do planejamento a gente pensar só na condição física. Eu tenho capacidade física para ir, porra, incrementando aqui volume, intensidade, mas tem que lembrar que você é um atleta amador. Você tem outras coisas. E no planejamento não pode faltar isso. É, compromissos é. com família, compromissos com trabalho. Até outra coisa que eu ia citar aqui, até a questão financeira, né, na hora de pensar em planejamento. Porque Pô, eu, trouxe é esse, é, eu trouxe esse tópico aqui, inclusive pensando muito nos atletas que estão sempre enxergando a próxima prova, né? Acabou uma prova aqui, agora eu vou fazer outra, eu vou fazer aquela, eu vou fazer aquela, e está sempre pingando de medalha em medalha, digamos assim. E por mais que ele tenha um planejamento, uma assessoria de treinamentos, né, uma equipe para ajudar no treinamento, fica até comprometida essa orientação, porque a pessoa está sempre atrás da próxima prova, né? Você vê esse, o desafio que é treinar atletas que às vezes. Então só atrás de prova a prova, eu vou chegar nesse tópico daqui a pouco de pensar em provas principais ou não. Mas é para justamente dar essa orientação, essa dica para as pessoas elegerem os seus principais objetivos para o ano.